Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o William Silva, novamente, hoje trazendo um tutorial, tá? É um tutorial um pouco diferente, hoje eu vou mostrar para vocês, tá? Como dedilhar no teclado o hino Chuva, chuvas de graças, né? da harpa cristã, ok? Então hoje vai ser um pouco diferente, eu vou literalmente passar o dedilhado para você no teclado, aí também serve para piano, tá bom? E você vai poder tocar esse sino. Seguir a tonalidade aqui original da harpa cristã, tá bom? É o celular aqui, pim, pim, no WhatsApp, mas vambora. É, seguir literalmente a tonalidade da harpa cristã, que está em Si bemol, tá? Antes que você me pergunte de onde sai o Dó maior na música, esse Dó maior aqui é um dominante secundário que prepara Fá, e aí isso aí é relevante nesse momento, mas já está aí avisado, beleza? Antes da gente ir para o tutorial, se inscreve no canal e deixa o seu like, tá? E para aqueles que são alunos do curso, vai rolar um salve para geral aí, tá bom? Pessoal lá do VIP 2, beleza? Fica comigo até o final do vídeo, beleza? Bom, vamos pegar a primeira introdução, tá? Tentar facilitar o máximo possível, tá? A introdução usa os acordes: Si bemol, Mi bemol, Si bemol, Sol menor, Fá maior. Si bemol, tá? Essa música ela está em 6 por 8, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Nós não vamos fazer dedilhado na introdução para poder fazer o solo, Ok? Que é normalmente o hino da harpa é esse último pedacinho aqui, tá? É da parte principal lá que a gente faz a introdução, tá? Vai ficar aqui, ó. Então, vai ser em cima disso aqui a introdução. Eu vou passar devagarzinho pra vocês, pra gente focar no dedilhado, ok? Então vai ficar aqui, ó, bem devagarzinho, ó. Tá si bemol aqui, tá? Tá vendo que eu tô fazendo só a tônica e quinta? Melodia aqui, ó. Tá? É, é, é, é. Beleza? Mi bemol na esquerda. Tá, ó, então, ó fazer os dois acordes, ó. Beleza? Si bemol aqui. Depois Fá Ok, vamos fazer devagar, tá? Bem devagarzinho facinho suave tá e vamos focar agora no dedilhado bom a primeira parte aqui começa Deus prometeu com certeza chuvas de graças mandar ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem Tá? Só tô falando aqui para você ver os acordes. Si bemol. Fá. Si bemol. Fá. Si bemol. Mi bemol. Si bemol. Sol menor. Dó. Maior, né? Oh, dó. dó é Dó maior. Fá. Ok? Então fica. Deus prometeu com certeza, chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza, ter ricas bens sem par. Beleza? Vamos fazer o dedilhado sobre essa parte. Qual que vai ser a ideia que eu vou passar para vocês, tá? Você vai pegar essa célula rítmica. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, beleza? Ó, se fosse bemol. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Mão esquerda, ela entra quando você cair no acorde. Depois ela segura. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá vendo? 1, 2, 3. É uma tríade, são três notas na mão direita. Então fica facinho facinho de contar ó um dois três um dois três beleza vai ficar aqui ó sobre o si si bemol né um dois três vai pro Fá. um dois três volta pro si bemol um dois três um dois três quando segurar mais tempo o acorde você só vai repetir tá ó eu vou tocar essa primeira parte ó Devagar. Um dois, três, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Beleza? Depois vai vir Fá maior. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí vai vir Si bemol. Um, dois, três. Um, dois, três. Viram? Mi bemol. Tá aqui, ó. Mi bemol. Tá vendo, ó? 2, 3. Sol menor. 1, 2, 3. Dó maior. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E Fá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos pegar devagar, tá? Eu vou falando o acorde, o dedilhado vocês já pegaram. E eu vou fazer devagar, ó. Si bemol. Fá. Si bemol. Fá, Si bemol, Mi bemol, Si bemol, Sol menor, Dó maior, Fá. Beleza? Vamos lá tocar e cantar, né? Deus prometeu com certeza, chuva de graças. Mandar Ele nos dá fortaleza. bênçãos sem paz. Beleza? Até aqui, tá? Agora vai vir a parte do chuva. Chuvas de graças, né? Vai ser si bemol, chuvas. Ah, de graça, vai segurar. Depois vai vir chuvas, si bemol de novo. Pedimos, sol menor. Fá maior, senhor. Depois, si bemol. Manda-nos, mi bemol. Chuvas, si bemol de novo, constantes. Sol menor. Fá. Chuvas do Consolador, si bemol, tá? Essa cifra tá na descrição do vídeo para você baixar de graça, tá? Então tem um link lá, cifra da música, clica lá, que você vai baixar ela, ok? Vou cantar em cima desses acordes e depois a gente vai aplicar o dedilhado, vamos lá? Chuvas de graça, chuvas pequenas Chuvas constantes, chuvas do consolador. Beleza? Agora a gente vai aplicar a ideia do dedilhado em cima, lembre. Um, dois, três. Um, dois, três. Guarda isso, ó. Vamos dar uma olhada nisso aqui então. No Si Bemol você vai fazer. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco vezes tá? Você vai segurar ó. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois, três, um dois, três. Na quinta você vai tocar a mão esquerda de novo tá? Um, dois, Sol menor, Fá, 1, 2, 3, 2, 3, Si bemol, 1, 2, 3, Mi bemol, né? Si bemol, Sol menor, Fá, Si bemol, tá? Vamos lá? Eu vou cantar e depois eu toco as duas partes juntas, depois a gente toca devagar. Vamos lá. Chuva de grau Esse é o resultado final, tá? Eu vou tocar bem devagarzinho, cantando junto. Você vai aí visualizando, tá? E vamos pra cima, vamos lá. Deus prometeu com certeza, Ele nos dá fortaleza. Meu Deus, isso que dá para um saber cantar a harpa Vorta Deus prometeu com certeza Chuvas de graça tá rápido você vai treinar devagar ok e depois vai aumentar a velocidade tá as outras partes que eu não vou tocar a música inteira é exatamente a repetição só que com uma letra diferente tá vendo ó é só a repetição tá então não preciso passar aqui é, eu vou fazer devagar agora o dedilhado Sem cantar E aí qualquer coisa você vai no player do Youtube Diminui a velocidade e vai vendo, tá bom? Se colocar mimimi aí no comentário Eu vou ó, tesourar, hein? Vigia na terra dos viventes Vamos lá, si bemol Si bemol Sol menor Dó Fá maior Si bemol Agora é chuva de graças, né? É, chuvas de graça Estou falando errado toda vez Si bemol Si bemol Sol menor Fá Maior, Si Bemol, Mi Bemol, Si Bemol, Sol Menor, Fá, Si Bemol, Beleza? Bom, é isso, tá? Só treinar o dedilhado e aplicar então aqui, questão de tonalidade, vocês vão ter que transpor né, fatalmente, Tá? Porque imagina se eu for gravar um tutorial para cada tonalidade Vai dar 12 tutoriais Entendeu? Então vocês vão precisar transpor Se não sabe transpor entra no curso que eu te ensino tanto a dedilhar Quanto a transpor, ok? E aí antes de finalizar eu tenho uma lista de alunos aqui Que eu não quero deixar passar batido Tá bom? E eu vou ler aqui Eu quero mandar um abraço aqui Para o Felipe Fragoso tá? Fabiana Fabiana a aluna que entorta tudo Felipe também Juan Levita toca sax, violão, berimbau, cavaquinho, cuíca, toca de tudo. O Daniel Queridão, que é o nosso carioca, né? Tal, que diz que vai. Como é que é que ele fala? Brotar, sei lá, como é que ele fala lá, não é mais aparecer no lugar, é brotar, né? Ronaldo Adriano, um abraço aí, Ronaldo, que faz as figurinhas aí, né? Nossa, lá do grupo de alunos. Cristiano, que é o nosso luthier, todo mundo aqui, tá vendo, ó? Tem uma designação, tá? Roselane, que é a nossa mineira aí do pão de queijo, certo? Kátia, ela é lá de Santos, né? Já visitei a Kátia. O Artini também é de Santos, é uma panela colocar os nomes juntos, hein? O Artini, Artini é o nosso programador. Jorge José, já é uma aluna antigueira. Renato, tá? Minas Gerais também. Newton, professor Newton, hein? Esse aqui é de perto de casa, é meu vizinho, tá? Um abraço aí, professor. Leandro. O Leandro parece que ele é DJ, produtor musical, vende cocada, pamonha, um monte de coisa. O bicho, é, é fera. O Josué Joplin. Eu achava que era por causa da James Joplin, né? É, o Josué, ele é lá de Curitiba, inclusive. Eu estive na casa dele, tá? Sexta-feira. Tomei chimarrão, queimei a língua tomando chimarrão. Foi uma situação, minha língua ficou parecendo uma lixa mas beleza, um abraço, tá bom, Josué? <risos> e o Bruno Crepaldi, de Marilândia do Sul, Paraná, também estive com o Bruno Crepaldi, só que já foi no sábado, né, estivemos na igreja dele, foi uma bênção lá em Marilândia do Sul, Paraná, de lá eu fui para Londrina, tá, também conheci aí uma lenda dos teclados em Londrina, né, o Gide Ferreira, tá bom, um abraço pro Gide aí, se ele estiver vendo esse vídeo, e um abraço para todo mundo aí, também estive com o Thales Silva também, tá? Lá em Jacarezinho, no Paraná, gente. Foi um rolê. Um abraço pro Thales também, parceirão aí, tá? E é isso aí, gente. Se você quiser, então, destravar a questão do dedilhado, tá? Entra lá no curso, faz sua matrícula. Agora, além das aulas que já existiam no curso de teclado online, eu vou começar a gravar uma série de aulas complementares, tá? Para você que já toca, mas tem dificuldade com o dedilhado. Nós vamos destravar o seu dedilhado, Lá no curso de teclado online, ok? Link na descrição e eu espero você então lá no grupo VIP né, de alunos e também lá no curso para a gente estar tá estudando junto, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo tutorial. Tchau!